Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Ando mega sumida aqui, né? É, mas hoje eu vim, vim esclarecer para vocês o motivo do meu sumiço e, e contar aqui os bafões que aconteceu <risos> nesse, nesse período aí. É, vocês lembram que eu tinha comentado que a gente conseguiu, né, fechar lá com a construtora para começar a mexer no terreno... E a gente tava mega feliz, falei que a gente começava a colocar o vídeo de construção, bastante novidade, que não sei o quê. Então, a gente deu errado. Nós fizemos, né, fechamos com a construtora tudo. É, demos o carro, né, como entrada, que foi o que a construtora falou que ia ficar de entrada. E na hora que a gente foi assinar lá na caixa, não era aquele valor. Ele fez um valor errado, e, e aí no valor que a gente tinha combinado de 15 mil, porque eu já tenho um terreno que eu pago ele há 5 anos, então ficou uma entrada de 15 mil, e mais o restante que falta um pouquinho do meu terreno para eu terminar de pagar. E, e aí, chegou lá na caixa e ficou 22 mil. E então, a gente não concordou né, com aquele valor, porque como a gente tinha se programado, feito tudo né, nesse, nessa, nessa faixa etária de 15 mil de entrada, pra gente, a gente não gostou e falou, não, a gente não quer porque não foi o que, é, o que eu assinei com o construtor. Então, pra a gente não, não é viável esse, esse, esse financiamento nesse valor. Aí falamos né, com, com a construtora, a construtora falou que parcelava não sei quantas vezes, né, né, mas para a gente não valia a pena mesmo. Colocar na ponta do lápis, a gente tinha dado praticamente o terreno de graça. Então, a gente não aceitou. E aí a construtora não queria devolver o nosso dinheiro, o nosso 15 mil reais que a gente já tinha dado. Então, a gente teve que entrar com o advogado para ele tentar amigável, né, para devolver esse dinheiro, desse dinheiro, porque ele tinha uma, uma cláusula lá que falava que não ia, de caso tenha desistência uh, dos contratantes, o contratado não precisava é, devolver o, o dinheiro. E hoje, gente, existe uma lei nova que tá desde 2019, que não existe isso. A empresa, a construtora, ou qualquer coisa que vocês forem é, contratar, ele não tem o direito de ficar, confiscar 100% do seu, do seu dinheiro. Então, aí com essa nova lei, a gente conseguiu recuperar o nosso dinheiro. Mas, é, a gente teve que fazer parcelado, porque ele falou que não tinha condições de devolver os 15 mil limpo. Então, a gente acabou aceitando, né, em dividir em seis parcelas e mexendo lá no terreno. Graças a Deus, deu certo, a gente tá recebendo, recebeu uma segunda parcela. E agora, sim, eu vou conseguir mostrar para vocês a construção lá da nossa casinha, mostrar... Como que tá ficando, os valores que a gente tá gastando E ajudar vocês aí, gente Porque, nossa, tá, tá muito complicado Essa pandemia deixou as pessoas mais sem vergonha do que já eram, né? É Um querendo passar por cima do outro, um querendo tirar dinheiro do outro Então é, as pessoas se desesperaram e perderam os, o, o caráter totalmente das coisas Mas agora a gente vai conseguir gravar pra vocês tudo bonitinho, já começou lá e agora eu vou começar a soltar vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, é um, um vídeo rapidinho só pra esclarecer aqui o motivo do meu sumiço e, e falar, né, que vai começar a rolar agora, realmente vai começar a rolar vídeo lá do terreno e espero que vocês fiquem aqui comigo, me ajudem, dê ideias, dê sua opinião, e espero que vocês fiquem aqui firme e forte comigo Eu vou ficando por aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!